Olá galera, tudo bom com vocês? Zagalo mais um vez na área aí. Sejam bem vindos ao meu canal. Bom, estamos aqui na segunda parte dessa viagem louca que eu tenho. Eu vim aqui para São Paulo, né? Como vocês já viram no primeiro vídeo, eu já já fui e assisti a final do CBLOL. né? E para quem não sabe, aconteceu no Ibirapuera e deu loud que eu tô com essa camisa agora, mas hoje tá sendo um dia muito especial pra mim, como eu já expliquei no primeiro vídeo, se você não viu, eu vou deixar o card aí em cima, tá? Então eu vou, e já deve estar tá vendo na descrição aí embaixo também, né? É, eu vou, vou simplesmente, lá na NTZ hoje, eu vou conseguir falar com, com o CEO de lá, e cara, eu tô muito feliz. Mas não dá pra ir com essa camisa da Laud, né? Enfim, vamos, vamos usar a magia de edição aqui. Vamos lá, um, dois, três e... Agora, pai, agora sim. Agora sim, estamos devidamente uniformizados, né? Então... Se já gostou do começo do vídeo aí, galera, vou falar mais uma vez, porque muita gente esquece até de dar o like no vídeo. Então, se você já gostou desse início do vídeo aí, eu deixei o like maroto pra nós. E, de novo, se inscreve no canal aí, tá bom? É nós, tamo junto, e bora para a INTZ. Uh! Bom, deixar só no timelapse é muito chato. Então, vamos cortar esse timelapse aí um pouquinho, e vou contar um pouquinho da história da NTZ para vocês aí. O time da INTZ teve início em 2014 e em pouco tempo se tornou um dos principais clubes do cenário competitivo da América do Sul e tem marcado presença constante nas principais decisões de diversas modalidades. O seu complexo de treinamento fica localizado em São Paulo, montado com toda a estrutura de alojamento para atleta de alto nível e tendo suporte de psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta. Em 2016 a INTZ tornou-se o único clube a ter vencido no mesmo ano os dois splits do campeonato brasileiro de League of Legends. É esse INTZ! E eles vêm de Chinha para fechar, garantindo sim o título de campeão brasileiro de League of Legends! Pode comemorar torcida da INTZ, vão ser campeões novamente da primeira. E comemora muito a INTC pela segunda vez ganhando a primeira etapa do CBLOL Pela segunda vez indo nos representar no International Wildcard Além de conquistar o tricampeonato da Brasil Megarina, Arena O Internacional Wildcard Qualifier e garantir uma vaga no Mundial Tixinha está garantido! A INTC está no Mundial! A INDZ vai para o Mundial 2016 com um 3 a 2 em cima da Drag Fest. O sonho desses meninos foi realizado. Bom galera, é o seguinte. É, eu queria ter feito mais coisa, né? Eu fiz, comecei de vídeo que eu achei muito top também. Mas quando cheguei lá, né, dei de cara com o Rogério, né? Conversei com ele lá dentro, ele me contou um pouquinho, me mostrou um pouquinho o QG. Assim, eu most... assim como eu tô mostrando, eu vou mostrar as imagens pra vocês depois aí. Quer dizer, mostrei um pouquinho, né? Mas vou mostrar um pouquinho mais depois. E, infelizmente, eu não consegui gravar muita coisa lá dentro, né? Porque ele, ele em si, tomou um susto, porque ele pensou que eu só ia realmente visitar. Sendo que, no sábado, na final, quando eu encontrei com ele, eu falei pra ele que eu ia... Queria gravar né, com ele lá na, no QG e tudo. Mas aí, infelizmente, eu fui um pouquinho privada de, de, de fazer uma gravação lá dentro. E eu até entendo, sabe? Porque ele comentou comigo que ele não queria dar, dar imagens do local, com experiências. De, de experiências de estratégias do, do, do próprio time. Então, tudo bem, eu entendi isso aí. Então não fiquei chateado. Né? Mas eu realmente queria ter gravado. Mas eu tenho umas imagens que ele me cedeu. Eu vou mostrar para vocês agora. também conseguiu uma, fazer uma das coisas assim que eu pensei que eu não ia fazer né e foi um momento assim épico para mim para quem pode visitar o seu próprio time né o, o time que você torce mas eu vou mostrar aí um pouquinho do, do que eu filmei para vocês um pouquinho de algumas imagens que eu também gravei e depois que eu mostrar isso aí eu vou Vou realmente mostrar para vocês aí é, realmente o que eu consegui fazer. Que eu achei simplesmente maravilhoso. Só deixa para proporcionar essas coisas pra gente aí. Certo? Dá uma olhada nas imagens aí. vamos dizer assim aquele momento assim épico né do final do vídeo simplesmente chegou porque eu vou mostrar primeiro a foto que foi tirada antes do momento e eu vou explicar para vocês agora e simplesmente eu pedi né para tirar já que eu não podia ter gravado né eu <risos> Eu bati a foto como se fosse segurar a taça Que nem eu mostrei pra vocês aí Só que aí eu falei pra ele, olha Eu não vou Eu não vou pegar na taça Porque em questão de respeito, né Eu tinha, tava com vontade de segurar a taça Bater uma foto E aí chegou, ele olhou pra mim E falou assim, Douglas, quer segurar? Aí eu falei, eu posso? Ele pode, mano, fica à vontade E ali eu eu peguei o troféu do Split de 2016, mano. Simplesmente. Ele me deu a taça do invocador na mão da, do CBLOL. E eu bati. E a, a Lane que tava comigo, né, bateu as fotos. E simplesmente foi a foto mais épica que eu podia bater, cara. Eu simplesmente bati a foto com a taça na mão. E, cara, foi assim... Muito legal da parte do, do Rogério fazer, me, me fazer isso, cara. Vocês vão ver depois a cara de felicidade que eu tava. Por fazer, por conseguir bater essa foto. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Então, Rogério, muito obrigado por me ceder essa, essa oportunidade. Eu queria realmente estar numa outra oportunidade aí. Pra conhecer a galera da lineup aí aí, do LoL, né? Se assim você puder me ceder essa, essa gentileza. Assim como você cedeu pra mim na vez passada. Tá bom? Então fiquem galera com a imagem dessa foto Épica E depois disso eu não tive como dizer Que eu zerei a minha viagem Literalmente zerei a minha viagem cara Porque todos os meus objetivos foram completados Com sucesso, graças a Deus Eu não tenho palavras para agradecer a Deus No final desse vídeo aqui Tá certo? Antes de dar as considerações finais, <risos> eu não tenho como agradecer, é, deixar de agradecer primeiramente a Deus, cara, porque se não fosse ele, eu não teria conseguido as minhas passagens, eu não teria passado por tudo que eu passei, eu não teria batido a foto com chape, eu não teria. Ah, é! Eu tô dando spoiler do outro vídeo, eu não vou dar spoiler do, dos outros vídeos, não. Dá uma olhada lá em cima, pô. Mas eu não teria, vou falar desse vídeo aqui Eu não, tô, não teria conseguido falar Com o Rogério né? Eu não teria ido na loja de NTZ. Eu teria ficado direto na arena Pra ver a final Então Deus fez tudo assim De uma maneira Bem peculiar dele A gente, a gente é, Fica reclamando Murmura, né? fala besteira Mas tudo Deus fez conforme aquilo que ele planejou. Né? O que eu planejei, eu não consegui fazer. Mas o, que ele, mas o que ele planejou foi muito melhor do que, do que realmente eu esperei. Né? Então, como o pessoal, muita gente fala assim que foi num passo de mágica, foi de repente, não. No meu caso, eu sou evangélico, então eu vou falar. Foi Deus, mano. Foi Deus que fez tudo isso pra mim e colocou as pessoas certas na minha frente. Galera! olha onde eu tô gente do céu né só Deus que fazer essas coisas para mim mano eu nem imaginaria que eu estava aqui olha olha, olha comigo aqui mano olha essa, essa sequência aqui que eu vou mostrar para vocês olha essa maravilha aqui ó só todos os troféus que a conquistou mano ao longo desses oito anos aí desde 2014 toda a linha cronológica eu vou botar um pouco de costa aqui tomar cuidado para não cair Desde quando eles lançaram, desde quando a começou o time, toda dia é cronológica, gente. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui. Torço desde então, já vi muitas mancadas do Micão aqui. Muito flank, muito para de posição. Mas amo o time, cara, de coração. E, Rogério, muito obrigado, mano. descer desde já, aqui na filmagem, ele tá aqui atrás de mim. Mas eu me de coração pela oportunidade de ter vindo aqui. Mesmo com o tempo apertado. Tá, galera? E vou terminar o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, já curte se inscreve no meu canal aí, tá bom? E em breve a gente vai vir com novos vídeos. Tamo junto! Valeu!